Ah, Pessoal seja bem vindo a mais um vídeo Eu estou aqui com um vídeo... não sei que vídeo é esse que eu vou fazer Bom pessoal Eu criei eu fui testar o jogo Roblox Bom pessoal aqui eu vou entrar no, no Roblox Que é um jogo às vezes muito estranho Mas eu encontrei um modo muito legal Que eu gostei muito daquele modo É não sei o que eu estou fazendo na minha vida E eu gostei Eu gostei O vídeo aqui é até para anunciar no meu canal né esse daqui vai ser. Não, não sei. Hum, talvez eu me Não precisa de e-mail. Precisa de e-mail por porque... Bom, eu vou fazer outra conta aqui, então. Senhor filha da puta, do pequeno. 1921. O nome vai ser.. O nome gente já, já tá usado. Tá funk. Não, vai ser. Vai ser que Crimilda Putian Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Menina! Ah. Eu não preciso de medo? Eu não preciso. O que é Roblox? Roblox é um lugar de imaginar que você foda assim, não quero Que isso? Toque para rodar. Se estiver ao lado, para cima. Aham. Uhum. Oh meu Deus, eu não acertei. Oh, muito difícil. Roblox é um lugar para imaginar que você vai com a maior plataforma de jogos gerados. Olá, para criança. Jogo para criança. Eu sou tô... criança. Eu tô... O modo aqui é muito bom. Bom pessoal, já baixei aqui a caralho do Roblox. Não preciso disso. Aí tem que esperar ele abrir automaticamente. Aqui. Eu acho que eu vou entrar no modo jogo para ficar melhor. Porque esse vídeo aqui também vai pro canal anunciando. Bom pessoal, esse vídeo aqui não é para criança. Pessoal, seja bem-vindo. Mais um vídeo de volta. Estou de volta aqui Roblox. Vamos jogar E vai começar o jogo aqui Esse jogo aqui é tipo The Eye by The Light só Minecraft, Lego, Roblox É isso Vai ter que tentar isso. Eu sou a besta Puta que pariu, já começa assim caralho eu Tava subindo na parede, eu não vi eu Sou a besta Eu posso ir eu a besta mesmo? Tenho certeza Realmente Bom, eu tenho que procurar os sobreviventes Pra dar uma martelada Martelar eles Letra Q pra Correr. Okay, eu, não vou fazer, eu não sei o que estou fazendo mais na minha vida Estamos em um celeiro Puta que pariu que você pra abrir uma porta Tá, ah, como eu faço aqui? Tem um buraco aqui Como eu faço? Que está é acontecendo? Tem então, abrir aqui? Não, não tem É controle Não, não é controle Aí eu tenho que levar o sobrevivente Capturar o sobrevivente e levar E colocar eles aqui Dentro desse tubo de gelo, tô pra congelar eles Eu não tenho como agachar Eu não sei como agachar Eita porra, se fudeu filha da puta E o sobrevivente tem que ha hackear os... Cadê você filha da puta? O sobrevivente tem que ha hackear o computador, tá vendo esse computador aqui ó Ele fugiu. Opa, <risos> Olha <risos> que vida Que Porra é essa? Como é que esse cara tá fazendo isso? Tá como eu faço pra capturar eles? Eu não sei pra onde eu tô indo, socorro, alguém me ajuda. WTF the fuck aqui é muito bugado, pessoal. Você tem que tomar cuidado com isso. Puta que pariu. Às vezes eu dou uma, uma travada aqui. Vem, filha lá, puta. Para de fugir, vai ser pior pra você, viu? Eu tô ficando putaço. Mano, olha. Eu não tenho mais nada desse mapa aqui. Ele tá quieto, filho de uma puta. Ai que medo, porra! Fica aqui Toda assim Eles fazem isso, fica cumperando Ah mano, vai tomar no um cu o jogo bugado a porra só porque eu faço com a minha vida Mas eu fico na puta, meu Deus que agonia Mas tá fuck? a que aconteceu Ele congelou Eu acho que os, as, os outros saíram Por isso eu ganhei Ah, Não teve graça Eu que eu descobri eu sou Homem-Aranha Caralho, como que ela consegue escalar isso? Ah, olha como... Olha Eu consigo escalar aqui Mas não dá pra andar pro, pro lado Isso é chato Gente, uma cachoeira aqui Nossa, essa cachoeira está tá muito congelada Meu Deus Isso aqui não é nem uma cachoeira o mapa é facilite zero by facilite underline zero. Bom, eu já mostrei como é ser a besta pra capturar o sobrevivente e colocar ela no tubo de gelo pra congelar ela. Agora eu sou o sobrevivente. Calma, pior que é muito difícil eu ter que abrir a porta. Demora da porra cara puta. A seta do mouse aqui tá me atrapalhando. Ah, melhor né? assim. Ah, é só você rolar. Agora como é que pula? Só pula com espaço. Eita, filha, lá, tá. Tem como agachar. Eu sei. Sempre... Meu Deus, como é que consigo passar nisso aqui? Eu acho que tem computador aqui. A gente tem que procurar computador pra hackear. Não tem, também no cu. Não. Ah, eu não posso ficar aqui. Aqui já tem um tubo de gelo. Aqui já facilita pra ele. Agora o pior é não sei o computador. Pra ganhar a Bibi, eu tô um pouco muito ganhando pra ela Cadê os computador? Mano, vou salvar o Bibi, foda-se! Cadê a Bibi? Cadê a Bibi? A Bibi foi salva? Uai, caralho! Eu tô travando essa porra! Porra, não é o computador, filha da puta! o oh, amigo, ajuda, amigo! Amigo, por favor! Encontra o outro computador, vem. Tô hackeando o computador aqui Não erra, não erra Ah, não acredito, gente, vocês fizeram isso Valeu caralho salvando. salvar O que que aconteceu, gente? Falei de ficar saindo do jogo, porra Eu quero jogar até o final Eu quero poder escapar Eu ainda não consegui escapar, gente Eu tô jogando pela primeira vez, gravando Na verdade eu já tinha jogado uma vez Mas eu joguei umas quatro vezes Mano, o que é isso? Como é que você consegue fazer isso? Eu acho que é apertando SHIFT Você agacha, você agacha não, você beita no chão ser um retardado mental E pode rast rastejar igual uma um serpente Sofro sobrevivente Conta-se da beita Eu já tô perdido aqui no final está estar com muita cadeira de socorro Ah vou ter que abrir a porta Agacha, shift Ai, tem que botar dor Vai caralho, para de errar, porra Desculpa da porra Que é puta erra isso Ai, que medo, meu Deus Ai, eu tô com medo A besta não pode Eu não sei se a besta pode Agachar para passar nos buracos Que eu não sei nem como a gente consegue conseguir passar nos buracos não erra tem com o computador já tem 4 Falta 4 computadores Se tudo der certo demora muito, meu Deus Tô hackeando o computador vamos, vamos, vamos, vamos Não erra Ah não, tô, meu puta O pior que a benção é ficar com o é Pega ele, não pega ele não Tô de boa, só um Ai que su... Ai meu Deus, vamos ficar aqui Ai, me rasquei Não, ele vai me levar. Isso trava na porta. O Antônio, cadê o Antônio? Antônio? morreu, Deus. gente! Ah, o Antônio foi tá congelado! Puta que pariu, erraram os dois computadores! Bora, filha da puta! Gente, gente, gente, gente, gente... Gente, deixaram o Antônio congelado, não! O cara tá errando o computador, alguém tem que salvar a Carol! Eu não erro, eu não erro, aqui é quem erra! Tem salva a Carol! A Carol tá perdendo sangue! Pior que esse filho da puta fica cooperando! Carol, Carol, Carol, segura Carol! Ai mano, é que meu coração do caralho, caralho Conseguiu? Pode, pode, pode, pode, pode Fode, oh. filha da puta Fode, meu Deus Carol, ainda tá congelado? Foda-se, Carol Ai, ah! ah, meu Deus Fora, caralho Sai, caralho e tá de mim, velho. Que velho, caralho, que velho, que velho, que velho, que velho, que velho, que puta que de que velho, que velho, que velho, que velho, que velho, que que Ah mano, tinha que abrir a porta ainda, tomar no cu. Ai, como é que faz aqui? Pra onde tá me levando? Me deixa. Mano. Isso buga. <risos> que dar aqui. <risos> não, acabou a história de Kermit, pro putin. Gente, eu não saio daqui antes de eu terminar essa porra. Só para isso, conseguiu. Eu hackei dois computadores de era... sou muito bom, puta merda. Eu sou um hacker profissional. Agora vamos esperar o próximo jogo, né? Depois de eu ter me ouvido aqui. Mas eu tentei. É melhor tentar sair todo mundo junto. Mas vamos tentar sobreviver e sair com mais algum. Sou sobrevivente, eu sou sobrevivente, não sei o que eu óculos, por porque eu gosto do meu óculos. Já tem um tubo aqui. Cuidado, porque quando a B só começa a correr atrás de mim, as dedos não ficam gritadas. É porque é é... ah, eu sou um. Ah, o mesmo mapa, puta que pariu. Quem é, eu não sei nem quem é. Clara Game, eu vi a música. Uai, caralho, ai que dá pra se esconder. Mano, é raro o computador aqui. Meu Deus, é quatro com computadores só. Eu não encontrei o computador ainda. não tem aqui, relativamente perdido, acho que aqui é tem, não sei, não sei porquê, lá ah, não acredito que saiu. Cara, grêmio, saiu, entrou a live game, que tanto um gamer, eu deveria ter colocado tremido ao que tinha gamer. Porque, que O pior é que só tá jogando as meninas aqui, só tem menina, eu tô com esse menino, dá as meninas não poder aqui, eita caralho. tô ser hein, menino, tá, eita Parece uma vagabunda. Tô comigo, porra. Eu sou leve. Eu sou sobrevivente. Tá, eu não conheço aqui, hein. Ai que barulho. Eu pulei. Eu pulei. Mas tem muito tubo aqui de congelação. De congelação. Mano, tem muito tubo aqui. Isso, filha da puta. Erra o, Erra o computador. Deixa eu não sei entrar. Um tamanho De uma janela do tamanho do meu cu aqui Ele chega aqui voando Dando uma voadora em mim Eu morro Aqui o pai não erra Aqui o pai não erra Ó, quatro computador gente Vamos Ah, ele Game, eu não acredito Você não é game de verdade Mas tem que salvar o Game Porra, até pra abrir Eu vi Eu vi eu vi Ai meu coração, eu tô sentindo meu coração Pula, radia, pula como se fosse Como se fosse um coelho. Ai! Ah, deixa eu te parar comigo! Não eu fui capturado. Eu fui capturado. Thaís fodeu. Thaís fodeu muito. A gente precisa de mais gente. Thaís, Thaís, é você, querido. Para de ficar camperando, filha da puta. Sabe como é que fica essa puta? Parece minha mãe. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como, eu vou morrer. Ela saiu. Ela saiu, ela parou de camperar. Thaís, Thaís, tá aí, Thaís. Thaís. É Thaís, né é Thaís, não. É? Ali tem um Z. Uou. Thaís, Thaís, hã... O que que tá acontecendo? Eu tenho que apertar alguma coisa? Thaís, eu vou morrer congelada. Errou o computador, porra. Você não vai conseguir fugir, sozinha? Você não entende. Nossa, Thaís é muito filha da puta. Pronto, agora fodeu. Nunca a gente vai conseguir. Olha que eu vou olha que Nunca que a Thaís vai conseguir, nunca. Isso mesmo, sua puta. Agora se pode. Eu quero que tu se lasque agora. O maior grupo do mundo. Tô oh, nível 1. Um. Fica na porta é porra. Você acha que tu é gorda? Como assim? Agora você fica assim. Ai, tipo... Como eu faço aqui? Ah, não, não, gente. Não acredito que é isso. Gemidos. Não acredito, a internet caiu, não acredito gemo, A minha internet é uma bosta, desculpa Meu sincero desculpamento Desculpamento Não Internet, eu estou jogando agora na sala Porque a minha internet tem é um pouquinho do quarto Eu deixei essa realidade Eu... Parar a gravação e esperar ela voltar Porque ela é assim Volta quando quer, sua filha da... Nossa a internet voltou agora Enquanto isso eu fui buscar um biscoito pra mim comer Porque eu estou muito nervoso Por que você tá me olhando, tua puta? Por que tá me olhando? Eu sou um sobrevivente Cadê o barulho dessa porra? Parabéns pelo gemido, gemi muito bem, viu? Ah, vai tomar no cu Oi, graças a Deus Eu amo um buraco, velho Ele tá aqui, ele tá aqui Não, meu aberto tá saindo Gente, eu não acredito Eu odeio isso eu sou a besta. Capture todos eles. Capture todos eles. Com certeza. Pode deixar a mamãe. Eu vou capturar todos esses filhos da puta. Onde é que eu estou? estou aqui fora. o que eu Oi, Eu dei tempo. O que é isso? Está <risos> escondido aqui, meu Deus. Olha aqui sua puta. Viu a menina aqui escondida. Ah, tinha um computador aqui Ah, agora ficou ferrado Computador perto do tubo que ninguém passa, aqui ninguém sai O que? A menina saiu Opa, outro computador aqui Acho que eu tô encontrando computador mais do que eles Ah, já tem um tubo Acho que eles não sabem nem jogar Porque eu já encontrei dois com computadores Opa, mais um aqui Não tem ninguém também Três computadores, gente, encontrei... Meu Deus! O que o pessoal tá fazendo da vida deles? A cozinha é o melhor lugar. Não acredito. Esse povo deve estar tá escondido. Vou sair daqui. sei o que esse povo tá fazendo da vida. Como eu consegui passar dos gritos... Ah. Eles estão escondidos. Desculpa, desculpa, eu sou pesga, não sei. Não sei mais o que eu tô fazendo também. O cara deve tá estar muito, eu vou correr até o final aqui. Tem uma porta. Tem outro computador. Gente, eles vão perder porque eles não estão hackeando o computador para abrir as portas. E eu não estou conseguindo encontrar eles. Eles devem parar. Mais um. Já encontrei os quatro computadores. Já encontrei todos aqui. Eles não estão hackeando o computador. Eles estão escondidos. Não que filha da puta. Oh, já tem um aqui, ó. Acabar o óculos esse jogo. Aqui para você, ó. Aqui para você, ó. Ele saiu. É muita criança, gente, nunca consegue ser preso É ouve, só tem eu na sala, não Agora vai, agora vai É oh, o nosso braço? Ai que susto porra Tem alguém digitando, caralho, é teclado tá, tá mecânico Puta que pariu, vou sair daqui Errou a porra do computador Puta que pariu, gente Puta, tô confundindo Filha da puta Ai, ele tá aqui Ai que medo, caralho, puta Ai, da puta. Ai, que medo no cuzão. Tá. quem saiu. Para de sair, gente. Não, tá me seguindo um pouco caralho. Porra, você tá. aí você tá tapete. a você tá fechado. Para de rear a porra do computador, gente. Ah! Ai, tem, tem. tem algum computador aqui em cima? Tem, tem, tem, tem. tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem eu gosto desse lugar. Ai, ai, ai, ai. Calma nos braços. Calma os braços, Só eu mesmo pra salvar essa turminha de noob. Essa turma de noob. Parabéns, viu? Uhum. Você vai quebrar o computador desse jeito. Não, não tá nem batendo no computador. Olha os braços, Tô Tô retardado mental. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Oh. Ah, tem outro computador ali. Calma aí, filha da puta. Não hackeia não. Deixa que eu hackeio Calma que eu passo pro outro lado. o abençoa Não, gente. Não, não, não, não, não. Como é que Desse jeito eu nunca vou conseguir terminar o jogo. Odeio esse mapa. Eu já tô cego, imagina esse mapa. Filha da puta. Não vai, não vai, não vai, não vai. Buga, buga, buga, buga, buga, buga, buga. Agora vai ficar com mesmo essa vaca. Fica igual a puta. Meu <risos> tá Errou o computador, fica da puta. Ela não vai mesmo, ela vai ficar com Sky, Iscar, tem até tatuagem. Ela tem tatuagem. Ela, ela sai de vai de mim é um neutro aumenta embaixo um neutro branco, né? Porque neutro é branco nem é acho que eu vou conseguir sair Não, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, caralho O que aconteceu? Vou perguntar agora tá para vocês Ninguém sabe jogar infelizmente a gente vai ter que fazer um servidor Com pessoas que sabem jogar Porque assim não dá, né? não fez forma nenhuma, ninguém fez, nossa, eu tô... pessoal, essa é a última, gente, eu já tô quase uma hora tentando fazer, tá fazendo uma, uma hora de vídeo, já é porque eu tô pausão no vídeo, eu não tô conseguindo, eu já tô perdido aqui, a ah, puta que pariu, tá parando esse tá parando Foda-se, foda-se, fica de Apecar, não fica de AFK não. Ela sabe de AFK com certeza, APK quer dizer, longe do teclado, ausente do teclado. Ela foi no banheiro, esqueceu. Eu não tô conseguindo encontrar o computador. Isso não erra, erra o computador, filha da puta. Quem vai salvar? Eu não vou salvar, cadê minhas mãos? Puta que pariu ali em cima. Conseguiu libertar a Alice? Ah, mano, de fiz mal, porra. Agora não pode deixar ninguém morrer agora. Cinco computador. Mano, o cu. Erra também, porra. Já dei minha localização. Pariu, Alice. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Tá no segundo andar ainda. Ah, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Consegui, consegui, consegui, errei! Como assim, Lubitlan? Como assim, cadê a lista, gente? Para de bater a porra do coração. Coração não bate, é a lista. Meu Deus. Meu Deus, do não tá vindo! Eu vi! Eu vi, não, olha, pra trás. Eu sou... arretadada. Ah, tá nada. Ah! eu não sei tá ninguém agora. Não sei onde tá ninguém, esse jogo é muito complicado, gente. Você não sabe onde tá ninguém. <risos> bora, bora tentar. Caralho, corre, corre muito aqui. Ai meu Deus, eu pego. Eu confundi muito. Eu vi muito. Eu meu Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Gente, que todo mundo enfiando a cara na parede, Eu vou enfiar também. Três retardadas mental. Eu não sei também. Eu sou survival. Tá bom, pode tirar essa porra da minha frente, cara. Três computodontas. Ah, vai tomar no cu também, gente. Ah, eu vou sair pra no cu, porra. Não.